Olá, eu sou o professor Emílio Júnior com mais um vídeo, passo a passo, explicando nos mínimos detalhes para você trabalhar peitorais. Levanta peito! Vamos comigo? Se você ainda não é inscrito, então se inscreva, toca nesse joinha, que é para você receber todas as notificações. Eu vou ficar de joelhos, mas não há necessidade que você tenha que ficar de joelho. Você pode fazer esse mesmo exercício que eu vou fazer aqui tanto em pé como sentado em uma cadeira. Você, minha amiga, meu amigo cadeirante, pode fazer na sua cadeira sem problema nenhum. Você vai ficar de joelhos ou em pé ou mesmo sentado em uma cadeira. Vai fazer o seguinte, ambas as mãos, você vai ficar assim, ó, vai colocar ambas as mãos, como se você estivesse rezando, tá? Prestou atenção? Ambas as mãos, como se você estivesse orando, rezando. E ao invés dos cotovelos ficarem para baixo, você vai colocar eles alinhado, como se você quisesse alinhá-los à linha do seu ombro, só um pouquinho mais abaixo do que a linha do ombro. Posiciona o seu peitoral à frente, contrai bem o seu abdômen, respire normalmente, não há necessidade de fazer nenhum tipo de respiração, respire normalmente. Você vai fazer a extensão do seu braço dessa forma, ó. estica o braço todinho, e volta à posição inicial. Observou o meu cotovelo? Olha, presta atenção nos dois cotovelos. Eu faço a extensão, estico o braço todinho e volto à posição inicial. Quando eu volto para a posição inicial, em nenhum momento eu deixo meus cotovelos caírem. Não, eu mantenho sempre nessa posição, elevo, faço a extensão máxima e volto à posição inicial. Quando você faz esse movimento de elevar o seu braço, automaticamente, faz o teste comigo, olha, põe a sua mãozinha esquerda nessa parte superior aqui do seu peito, tem aqui o seu ombro, aí você vem um pouquinho mais abaixo, o pessoal chama até de saboneteira aqui. Então, coloca a mão aqui assim, nessa região, colocou? Agora você faz esse movimento aqui, ó, esticando o seu braço, Sentiu esse músculo sendo trabalhado? É isso que você está trabalhando. Então quando você posiciona ambas as mãos e faz essa extensão do braço, é comum você falar assim, professor, eu senti toda essa região aqui repuxando, alongando. É isso mesmo, também vai trabalhar a região das suas costas possibilitando o um alongamento e tirando esse encurtamento também dos músculos das costas, porque você está fazendo um trabalho que tanto você faz o trabalho para o feixe superior peitoral, que é essa parte aqui de cima do seu peitoral, não é da sua mama, mas sim do seu peitoral, como latíssimo do dorso, a parte das costas. Então você vai alongar a parte das costas e vai melhorar também essa questão peitoral erros mais comum para quem está começando. Às vezes a pessoa está começando, não quer fazer o treinamento sem peso, quer utilizar uma carga. Eu vou pegar esse pezinho aqui para fazer como exemplo. Então vamos lá, eu posso segurar esse peso de duas maneiras. Posso segurá-lo assim e fazer a extensão do braço e voltar trazendo o peso sempre na linha do peito e os cotovelos abertos fiz a extensão do braço e voltei. Como também eu posso segurar o peso assim e fazer a extensão do braço e voltar. Você tem essas duas opções para fazer esse treinamento. O que não pode acontecer é você fazer o treinamento com o braço para baixo, fazer a extensão e voltar que você não vai sentir. Vai atuar? Claro que vai atuar. Qualquer movimento que você faça esticando o seu braço, automaticamente você vai estar trabalhando também fez peitoral anterior e, claro, vai estar alongando também a musculatura das suas costas, mas aqui para você conseguir resultados reais, faça dessa forma que o professor está explicando, vai lá em cima e volta. Ah, e tem uma coisa importante, número de repetições, é comum vocês mandarem mensagem falando, professor, quantas repetições eu consigo fazer? Qual é o seu peso? Não, vocês não têm que se ater quantas repetições você tenha que fazer. Até porque músculo não sabe contar, e isso vai diferente para cada pessoa. Tem pessoa que vai conseguir fazer mais, tem pessoa que vai conseguir fazer menos. Então, você tem que pegar, parar, posicionar, fazer lentamente o movimento e voltar. Quando você começar a sentir que a musculatura e que você já está ficando cansado, descansa, espera pelo menos um minuto e aí você volta a fazer mais uma sequência. Mas aí, para você fazer isso, tem que ter sempre a liberação do seu médico porque é o médico que vai determinar se você está apto ou não a fazer essa atividade. Professor, sinto dores no meu ombro, posso fazer esse treino? Você tem que falar com o ortopedista, que o ortopedista vai identificar a causa dessas dores e aí ele vai determinar se você tem que fazer uma fisioterapia primeiro para melhorar, curar essas dores, para daí fazer o treinamento. Posso utilizar carga? Sou novo, o treinamento assim não surtiu muito efeito, eu posso utilizar carga? Desde o momento que você já tenha uma noção corporal, o que é noção corporal? Não adianta nada você colocar uma carga e não conseguir fazer a extensão do braço. Então, não vai adiantar. Se você consegue, ok. Desde o momento que tem a liberação do seu médico. Se não consegue, espera, vai fazendo devagar que você vai conseguir. E se você quiser participar do meu grupo fechado, Projeto Verão, já temos um nutricionista que está montando os cardápios violentos para você dar aquela secada, ganho de massa magra, protocolo de treinamento pesado, que é para você conseguir atingir seus objetivos, independente de você ser novo ou não. não, não tem problema, desde o momento que você queira treinar e atingir seus objetivos de verdade, tá gente, aqui não tem conversa errada, aqui é de verdade. Obrigado, se inscreva aí e até nosso próximo encontro.